Fala Pés Descalços, mais um vídeo aqui, cabeça diretamente do carro, viagens pelo Brasil, incríveis. E hoje vou falar sobre mentalidade empreendedora. Porque muita gente quer fazer a transição, sair da CLT, sair da prisão e aí de um trabalho que não vê mais sentido e quer tocar os seus próprios projetos, não é verdade? Projetos conectados com seu Wikigai, projetos conectados aí com as suas paixões, habilidades, o que o mundo precisa, como ganhar dinheiro com isso, só que acha que vai abrir laptop de frente pra praia, viajar tirando fotos incríveis pelo mundo e trabalhar menos de quatro horas por semana lá, team e acha que a vida vai ser moleza. Mas o que, que acontece? Acontece a realidade. A realidade chega, você começa principalmente nos primeiros meses trabalhar bem mais do que você trabalhava antes, e principalmente durante períodos período de transição porque você ainda vai estar no seu trabalho anterior tocando o projeto em paralelo isso vai exigir um nível de resiliência e de persistência do seu lado que talvez você nunca tenha vivido na área do trabalho e isso pode gerar algumas dúvidas e questionamentos e é normal, se você não tiver esses questionamentos é bem provável que você ainda não tenha enfrentado o que vai se tornar o seu dia a dia pelo menos durante uma fase da sua vida Estou falando que vai ser para sempre assim mas a fase onde você começa a empreender no seu próprio projeto, você começa a fazer uma série de atividades e se expor a uma série de situações que você não estava acostumado, é um momento, talvez, de dor mesmo, onde você vai ter que sair da sua zona de conforto e fazer uma zaralhada de coisa de um jeito que você nunca fez. E isso daí pode te trazer momentos de, de dúvida, de, Pô, será que é isso? Será que eu sigo em frente? Será que isso é pra mim e tal? E siga em frente. Siga em frente porque só depois desses momentos que você começa a se fortalecer depois de alguns meses e anos você olha para trás e você consegue observar e analisar a situação de uma maneira muito mais equânica muito mais madura, vendo que porra sim foi um momento de, de dor foi um momento de aprendizado, foi um momento de desconforto, mas que eu superei e agora está valendo a pena. Então, como tudo na vida, são esses ciclos de você ir expandindo os limites da sua zona de conforto em busca de aprendizado, em busca de crescimento, em busca de evolução. Mas essa transição pode dar muito medo. Então, a minha mensagem aqui é para você ir equilibrando as decisões, os projetos, a energia que você bota em paralelo nesse novo projeto, nesse novo empreendimento, para que você não chegue no limite e tem um burnout e que possa comprometer todo o trabalho bonito de autoconhecimento, de, de redesenho de vida que você está fazendo. Então, vai se observando. Tem várias ferramentas que você pode ir utilizando para melhorar essa autoobservação como a meditação, como um diário, como a escrita criativa pela manhã, você dispor como que você está sentindo as suas dores, as suas apreensões, as suas vitórias. Você ter momentos de contemplação para entender, né? tudo que está se passando pela sua vida nos âmbitos, não só profissionais, mas pessoais também, porque vai ter um impacto muito grande nesse momento. Então, ter momentos oficiais na sua agenda para você observar o seu dia a dia, as suas emoções, os seus pensamentos, vai te ajudar também a entender se você está extrapolando né, os limites, porque nada durante muito tempo em excesso, seja muito trabalho, seja muita diversão, seja muito, qualquer, muita, qualquer coisa é positivo, então você precisa buscar um balanceamento para que seja sustentável mas você não pode se iludir, achando que vai ser tudo muito fácil, um mundo cor-de-rosa e achar que vai ser tudo muito muito tranquilo, e talvez não seja tá? as coisas precisam ser fluidas, não precisa estar muito você pode sentir se as coisas estão enterrando demais, se a coisa está travada, porque não deveria ser deveria ser um fluxo bem bem líquido nesse sentido, mas ao mesmo tempo não dá para se auto enganar. E esse é o problema de muita gente que começa uma jornada dessa, que cria uma imagem romantizada dos primeiros meses, dos primeiros anos, acha que já vai iniciar o projeto uma puta sustentabilidade financeira ganhando uma grana, ganhando a mesma grana que, grana que ganha hoje no trabalho atual ou que ganhava até pouco tempo, e aí gera muita frustração, porque você eleva a barra de expectativa de que minha vida vai ser um eterno paraíso, um Shangri-La aqui na terra, e aí vem a realidade e dá uma, uma, uma bela banda então, reduz a expectativa, entenda que vai ser um momento de, de bastante investimento de energia do seu lado, de muitas dúvidas, muito desconforto, mas que ele passa. Porque se você conseguir chegar à maturidade empreendedora de, de ficar confortável com o desconforto, aí sim você conseguiu entrar no novo ciclo, que vai ser um ciclo onde você vai ter muito mais tranquilidade em tocar o seu empreendimento, as incertezas do dia a dia, porque você sabe que elas vão acontecer cada vez mais e cada vez mais profundas porque você vai atingindo níveis de impacto e de complexidade maiores que com o seu projeto caso você queira então fique ligado para isso, não se iluda e siga, siga em frente, sem pressa, sem pausa esse é o ponto mais importante, beleza? se você viu sentido nessa mensagem compartilha isso aí com uma galera, manda aí pelo menos para três pessoas que você acredita que esteja nesse início aí pensando em empreender, pensando em sair da, da CLT, pensando em sair do trabalho que não está trazendo felicidade para a vida da pessoa manda aí pelo WhatsApp, assim você vai gerar valor para ela curtir o seu like, deixa a sua pergunta, seu comentário aí que eu respondo no geral também e a gente segue na jornada, tá? Se precisar de mais ajuda aí nesse momento de transição, eu tenho vários formatos de transformação, mentorias, cursos aí que podem te ajudar dá uma olhada na descrição, beleza? Seguimos, valeu!